Fala pessoal, estamos aqui no Parque Guinle, a equipe da Onda Solidária TV, para ter esse momento de bate-papo, de conhecimento também da nossa colega Alícia e eu e Natasha, que, somos, que estamos em Minas, né? É, mas para ter esse papo sobre a liderança jovem que a gente está exercendo, né? E todo esse papel de comunicação também que a gente vai estar tá fazendo com as pessoas nessa Onda Solidária. Eu sou Marcos, tenho 19 anos, estudo é, Direito e muito feliz, muito empolgada com todas essas conexões que a gente já está fazendo aqui no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e por aí também. Olá, eu me chamo Alice, eu tenho 16 anos, eu estou no segundo ano do Ensino Médio e eu sou daqui do Rio de Janeiro, acabei de entrar na Onda Solidária e eu estou muito feliz de participar. Meu nome é Natasha, eu tenho 17 anos, sou de Santa do Deserto, Minas Gerais, Conheço a Onda faz algum tempo e esse ano eu vou estar fazendo parte né, como repórter da Então a gente, acho que começando a falar sobre essa importância da liderança jovem né? é, e dessa comunicação, né, de colocar nossa voz para fora, eu acho que isso é muito essencial e é uma característica muito legal da Onda Solidária, de buscar sempre no começo de cada projeto ouvir. Né? Então eu sinto que na, na minha trajetória quando eu conheci a Onda, é, desde muito cedo, aos 10 anos, eu fui muito ouvido, né? Eu acho que é isso que fortalece a gente para agora tá estar nesse, nesse papel da Onda Solidária também, né? Como que vocês sentem essa, essa importância da liderança jovem um, e de poder na Onda Solidária TV estar tá colocando isso para fora? Eu concordo com você. Quando eu entrei na Onda, e não faz muito, uh, muito tempo, então posso dizer que continuou desse jeito, que eu sempre fui vista, minha opinião sempre importava, mesmo que eu tinha acabado de começar. E às vezes por educação, eu não quero falar muito, mas as pessoas me incentivavam. Então realmente a Onda te, te acolhe, fala que você merece ter sua voz. E como jovem, isso é tão importante, porque às vezes no mundo que a gente vive, crianças ou adolescentes têm que abaixar a cabeça, tem que dizer sim, seguir o que os adultos dizem. E a gente, aqui com as nossas ideias, com os nossos próprios pensamentos, a gente tem essa liberdade de nos expressar. É, como a Alicia disse, né, a Onda Solidária ela foi capaz né, de mostrar que o jovem tem maturidade, ele tem responsabilidade e ele pode ser ao vivo. Né? e exercer funções que qualquer outra pessoa é, possa estar fazendo. Então é muito bom poder ouvir os jovens para saber né, qual é a necessidade deles, porque também somos né, as novas gerações que futuramente vamos estar exercendo os papéis que hoje as pessoas estão, né? E é legal porque né, nós somos diversos e eu acho que nesse trio né, a gente vai conseguir trazer essa, essa diversidade para os programas, né, para cada uma das nossas falas e interações, né? É, acho que seria legal a gente falar sobre os assuntos, aqueles três assuntos com os quais a gente mais se identifica, né? Uhum. Por que, que eles são importantes pra gente é, e como que a gente pretende abordá-los aí nessa trajetória, né? Então, nos um, assuntos que eu conheço mais e que eu tenho muita paixão são questões raciais, principalmente num país como o Brasil, que tem tantos problemas raciais. Então, eu, eu, eu dedico minha vida à pesquisando, mesmo que não seja trabalho de casa, <risos> eu dedico minha vida pesquisando sobre a história do Brasil, quando, quando vem a raça, sobre os conflitos que vem com raça, então isso é um assunto que eu conheço mais. Também o uh, feminino, porque uh, na sociedade que a gente vive, a gente consegue ver essa diferença. Então é um assunto que eu tenho muita paixão, por quê? Não, uh, eu acredito que é para todos. Quando a gente fala sobre empoderamento feminino, a gente acha que é só para mulheres. Mas eu acho que é para todo mundo, porque a sociedade que a gente vive afeta todo mundo, não só mulheres. E, então a gente tem que navegar uh, nesse assunto e fazer... E eu sinto que tem muito tabu quando a gente fala sobre empoderamento feminino, sobre feminismo, sobre questões raciais. Então eu acho que seria uma, uh, deveria ser uma conversa aberta, porque senão se a gente deixar para o lado, botar embaixo do tapete, a gente nunca vai chegar em algum lugar. E cultura, é claro, porque a cultura brasileira é tão linda, tão rica. E eu não vejo muita gente apreciando tanto a cultura, principalmente os brasileiros. Então a gente tem que mostrar o que, que a gente tem. O que, como somos espertos, como somos cultos, como somos divertidos, felizes. A, gente, a nossa cultura é tão linda, então eu realmente quero trazer e gritar, gritar de como incrível é o Brasil. É, os meus três tópicos né, meus três temas que eu vou estar falando, é, vai ser o meio ambiente, né, porque eu acho que é uma questão que a gente tem que sempre estar tá tocando, porque por mais que todos saibam né, o que temos que fazer para melhorar, muitas pessoas não têm consciência né, de fazer isso no dia a dia, não pensar em fazer somente grandes ações, mas pequenas ações diárias né, que já podem estar tá contribuindo né, para um meio sustentável, para que as novas gerações né, tenham uma qualidade de vida. E também, assim como a Alice, empoderamento feminino, que eu acredito que nós, como, não só por sermos mulheres, né, mas é, por sermos jovens também é, é legal a gente passar né, essa mensagem que a gente também é importante, que a gente tem voz e que a gente pode representar muitas outras pessoas, mulheres ou homens também né, porque como você falou é uma questão que envolve todas as pessoas né, que todos temos né, esse, esse apoio. E o esporte também é uma questão que eu gosto bastante, que é uma paixão minha, também um hobby e eu acredito também que falta Juntando com o empoderamento feminino, falta voz de mulheres no esporte. Então, hoje é uma questão que eu, que eu também gosto de muito de falar e que eu vou ter o prazer de estar contando aqui nos programas da ONDA. Eu acho que a minha história com a ONDA está muito relacionada à promoção de oportunidades educacionais que eu também pude é, receber ao longo desses anos. Né? Então, a educação é um tópico também que, que me motiva bastante, como ampliar esse acesso, né, democratizar esse acesso a oportunidades educacionais. Um, meio ambiente, com certeza, porque com a nossa Vila dos Sonhos, né, o nosso ecocentro social, ao longo desses últimos anos, né, eu tenho visto muita coisa, aprendido muita coisa e, e visto como que a gente tem o poder, a partir de pequenas ações, né, de mobilizar pessoas em prol de causas tão nobres quanto a ambiental e fazer a diferença efetivamente, né? E eu acho que democracia, assim, uh, pelo fato de que ela é a, a ferramenta, eu acho que mais uma das ferramentas mais uh, poderosas que a gente tem para mudar aquilo que a gente já que precisa ser mudado na sociedade, né? Colocar a nossa voz para fora em todos esses outros tópicos, né? E principalmente no Brasil, que é um país que eu também amo muito pela questão artística, cultural e histórica. Eu acho que a gente tem que usar melhor essa ferramenta, né, para afirmar tudo de, de bom que nós temos, né? Então a gente segue conectado aí pelas redes da Onda Solidária TV, arroba Onda Solidária org no Instagram, Onda Solidária no Facebook, Onda Solidária TV no YouTube e com bastante conteúdo bacana aí para gerar pela frente. Estava aí jovem para passar, né? É. Saudações Solidárias. É.